Quando o assunto é a sua carreira, estudar é o primeiro passo para evoluir na profissão. Venha para o Centro Universitário da Serra Gaúcha FSG, use a sua nota do Enem e conquiste até 100% de desconto num curso de graduação presencial, semipresencial ou à distância. FSG Encontre o seu caminho, faça a sua história.